Oração pela Família Senhor Faz de nosso lar um ninho do teu amor Que não haja amargura Porque tu nos abençoas Que não haja egoísmo Porque tu nos animas Que não haja rancor porque tu nos perdoas que não haja abandono porque tu estás conosco que saibamos caminhar para ti em nossa rotina diária que cada manhã seja o início de mais um dia de entrega e sacrifício. Que cada noite nos encontre ainda mais unidos no amor. Fá, Senhor, da nossa vida que quiseste unir uma página cheia de Ti. Fá, Senhor. Dos nossos filhos, o que tu anseias. Ajuda-nos a educá-los e orientá-los pelos teus caminhos. Que nos esforcemos no consolo mútuo. Que façamos do amor um motivo para amar-te mais. Que possamos dar o melhor de nós mesmos para sermos felizes no lar. Que ao amanhecer o grande dia de ir ao teu encontro, nos concedas estarmos unidos para sempre a ti. Amém.